Do não acredito que, que a sociedade vai aceitar se desfazer da, da, da Muito bem. Então, para te agradecer o apoio, quero chamar aqui o presidente da Federação Única dos Trabalhadores Petroleiros, José Maria, para te entregar... Uh, o uniforme de trabalho dele. uniforme de trabalho do nosso Chico, muito orgulho, Entregando para você aí, tenho certeza que você está com a gente nessa luta aí de manter a Petrobras e o poder de fundo brasileiro. Muito, muito obrigado, o orgulho é meu de receber esse, esse uniforme. Vou usá-lo por aí. <risos>